Olá a todos, estamos seguindo aqui a nossa sequência de refatoração. É, no último vídeo a gente moveu né, esses métodos aqui para essa classe Move e como eu falei, eu estou tendo um pouquinho de coceira com esse switch case aqui que está meio esquisito. Tá? Se a gente olhar o Move aqui, né, claramente tem três tipos de, de filme né? e esses dois métodos aqui, eles dependem bastante né do tipo de filme para retornar o resultado né eu enxergo isso aqui como uma refatoração um pouquinho mais complicada que a gente chama trocar condicional por polimorfismo né então o que que eu vou fazer eu vou criar um novo uma nova classe é, eu vou criar subclasses de movie certo para é, para que elas cada uma né, vai ter uma subclasse childrens, uma subclasse regular e a subclasse new release, para que cada uma trate é, é, a forma que, que, que ele lida com isso. E vamos fazer essa migração aqui aos poucos. Tá? Antes de fazer isso, o que eu vou fazer? Agora eu não vou poder mais criar, né, se eu tiver a subclasse, eu não vou criar mais a classe move, eu vou criar uma da subclasse. Então, o que eu vou fazer é criar um método fábrica tá? para me auxiliar nesse processo de criação. A princípio, ele vai simplesmente chamar o construtor. Tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou dar um CTRL-C, CTRL-V aqui e vou criar um método estático. Então, public static. É, é, botar assim, ó, create move, tá? Ele vai receber os mesmos, os mesmos parâmetros, tá? Ele vai retornar um move. Então, na verdade, quem está chamando, não precisa saber se é uma classe, é uma subclasse, tem que ser um move, tá? E aí, a princípio, ele vai retornar, né? Return new move, tá? Aí ele passa ali como parâmetro o price code e o title. Tá? Então, à medida que eu for adicionando as subclasses, eu vou passando a retornar elas é, quando for o price code delas. Tá? É, então, feito isso, eu, eu preciso agora fazer um pequeno ajuste no meu teste. Tá? Para que ao invés dele vir aqui e, e chamar esse new move. Para ele chamar o Create Move. Então, eu vou vir aqui, vou modificar. O, o Movie aqui, ele vai chamar o Create Movie. Tá? É, é, onde ele vai estar tá passando ali o, o título e o Type. Tá? Note que, por exemplo, isso daqui apesar de ter sido uma mudança simples de fazer aqui no teste, é uma mudança de interface, é uma mudança de API. Ou seja, a forma que eu crio um, um filme daqui para frente, ela é diferente. Tá? Então, normalmente, esse tipo de mudança, que afeta como as não é só interna, né, que afeta como as outras classes é, utilizam, criam a, a sua classe, elas costumam ter um impacto maior. Isso aqui, no caso, a gente está observando que a gente está precisando alterar o teste. Né? Felizmente, a gente tem, criou esse método RangeMove aqui, que facilita isso para a gente, mas é, é Precisamos, a gente precisou alterar o teste para poder fazer isso aqui. Então, vamos, vamos ver se o teste continua funcionando com essa alteração. Ok, eu vou inclusive vir aqui na classe Move, é, é, não, vou deixar ela assim mesmo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui e vou criar, né, uma nova classe que vai ser a classe do Regular. Então eu vou vir aqui, New Class, eu vou chamar de Regular, tá? A super classe dele vai ser a classe é, move. Tá? É, pega os construtores. Abstract. É, ok. Finish. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, nesse regular, eu não preciso do price code. Tá? Eu posso passar aqui ó, direto para ele o regular. Né? Porque vai ser sempre o regular. Então aqui eu já posso tirar esse price code aqui do, do meu da minha classe tá então agora eu vou vir aqui eu vou é, é, vir aqui ó é, generate override implement methods eu vou colocar aqui na, na minha classe regular os métodos get frequent enter points e o get amount tá e aí, eu vou vir aqui na minha classe move, vou é, copiar aqui né, a, a lógica, né? Vou pegar aqui. É, aqui eu não preciso mais do switch nem do case, tá? Mais igual 2, eu posso já começar aqui com 2, né, Se a quantidade de dias for maior que 2, então ele... Ele faz aquela continha ali, tá? E aqui eu vou dar um return this amount. Ótimo. É, vou salvar, tá? É, aqui eu vou voltar na classe move, vou ver o frequent hand points. Para o caso do regular vai ser sempre 1, né? Então eu vou simplesmente vou vir aqui e vou dar return 1. E vou salvar, tá? Bom, eu já tenho a classe regular, eu preciso que o meu código utilize essa classe. Então, o que, que eu vou fazer? É, aqui no meu create move, tá? Eu vou verificar se o price code que ele está passando é igual a regular, então ele vai vir aqui e vai dar um return new regular. Tá? E ele vai é, colocar o title ali como parâmetro. Será que está funcionando? Tá? Então, agora, quando ele for regular, ele já vai estar tá utilizando a minha subclasse. Tá? Vamos rodar os testes aqui. É, vamos lá. Torcer para funcionar. Tudo funcionando, podemos continuar. Tá? Uma parte que eu gosto muito na refatoração é deletar código. Tá? Então, eu posso vir aqui ó, e excluir todo o case do regular no método getAmount. Tá? Aqui no points não consigo ainda. Certo? Então, vou vir aqui, vou salvar. É... é... Então, seguindo o exemplo, eu vou criar o met, o, a classe Children's. Vamos lá. Children's. Para fazer... A, não, vou, vou, vou começar com... Vou, vou, vou seguir, ao invés de seguir para o Children's, vou seguir com um New Release. Tá? É, da mesma forma, eu já vou vir aqui e dizer que a classe Move, tá? que, ele, que a superclasse dele é Move. Vou dar um finish tá? aqui da mesma forma que eu fiz. Eu posso dizer aqui que ele é que aqui né? Ele tem ele recebe como parâmetro o new release tá? E posso apagar esse price code aqui, certo? É. Inclusive aqui, ó, se eu quiser, eu vou fazer um pouquinho diferente só para vocês verem como que na refatoração é importante você dar pequenos passinhos onde tudo continua funcionando e só de, aos pouquinhos você vai substituindo. Observe que eu já posso aqui, ó, nesse ponto, eu já consigo vir aqui na minha classe move já já colocar aqui para retornar o new release, né? Então, é, é, se o price code é, foi igual a new release é, é, ele já vai retornar aqui um new, new release com o title ali tá igual o de cima ali então nos casos do new release ele já está utilizando a, a, a, a subclasse e se eu rodar os testes, eles vão estar funcionando. Tá? Por quê? Porque ele está tá passando esse new release e ele está delegando para a classe move, é, é, ele está chamando da classe move o getAmount, o get Points que consideram aqui o new release. Tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou copiar aqui, que fica até mais fácil do que usar ali o do Eclipse. Tá? Então é, no meu método getAmount tá? Eu vou copiar aqui o, o que tem aqui no no, no move que é que é simplesmente a quantia, quantidade de dias vezes três tá? Nesse caso aqui ó, uma implementação até bem simples tá? E aqui ó. É, na minha classe Move eu posso é, é, colocar esse if aqui com a diferença de que aqui eu vou tirar essa verificação se ele é new release porque eu sei que ele é new release. Tá? Então se for maior que 1 um, retorna 2, se não retorna 1. Um, tá? Então ficando ali bastante simples. Tá? Então eu vou rodar aqui agora. É, funcionou, tá? E aí então eu posso já remover aqui, ó, eu posso deixar só o return 1 aqui. É, aqui o único caso que ele vai rodar vai ser no caso do children. Então eu posso também já já excluir tudo ali, ó, tá? É, deixando aqui, inclusive aqui o igual a 1.5, tá? E posso rodar aqui de novo e vamos ver como que vai ficar isso daqui. Funcionou. Tá? É, a gente pode observar aqui ó, que o return 1, essa implementação está igualzinha à do regular. Né? Eu posso deixar esse return 1 como implementação default, ou seja, nem preciso colocar aqui. Só vou sobrescrever isso ali no meu new release. Tá, onde eu tenho um comportamento diferente. Ó. O teste continuou funcionando. Olha que é muito bom deletar código. É muito bom. Né? Você sai excluindo tudo e tudo continua funcionando a mesma coisa. Tá? É muito bom, muito bom. Adoro, adoro deletar código. É, bom, tá faltando só agora aqui a nossa classe. É, Children's. Né? Então vamos vir aqui criar a nossa classe... É, onde eu vou é, também colocar como superclasse aqui a classe Move. E agora ficou bem fácil, né? Então vou passar aqui esse como price code aqui o Childrens, né? E eu posso excluir aqui da, do meu construtor. Tá? Aqui, o meu, na minha classe Move, tá? eu posso simplesmente copiar esse GetAmount aqui. É, porque ele já é a implementação do Children's. Vou salvar aqui e esse get amount aqui ele ele sei lá não tem mais nada né a partir do momento que eu vir aqui e, e colocar aqui ó if price code igual a children é, e retornar um children aqui new new children né com title eu não preciso mais desse aqui embaixo, né? Eu posso até jogar uma exceção aqui, ó. Dar um throws New Runtime Exception. E falar que, ó, não existe esse tipo de filme. Não existe... Opa! Não existe esse tipo de filme. Que é, que é o price code que ele tá passando ali, né? É, throw. Então, com isso, eu posso, por exemplo, vir aqui e, e dizer que a classe move é uma classe abstrata agora, porque ninguém vai instanciar o move, vai instanciar sempre uma de suas é, subclasses. né? Então, vou colocar aqui abstract class move. É, e aí eu posso declarar, por exemplo, esse método getAmount também como um método abstrato. Né? ou seja, cada filme precisa ter o seu é, é, aquele aquele seu é, é, o, o cálculo né da, da quanti do, do seu preço tá então ó, vou rodar aqui para ver se funcionou direitinho Opa, peraí. É, vamos rodar aqui o teste. Isso. Muito bem. É, e com isso, eu percebo que o meu, a minha variável price code, ela não é mais necessária, porque eu não uso. Se eu olhar aqui, ó, eu não uso ela mais para nada. Tá? Ela é uma coisa que ficou obsoleta. Então, olha só. Agora vai ser a festa de deletar coisas. Ó. Eu posso deletar isso daqui. Tá? Eu posso deletar isso daqui. Posso deletar esses dois métodos aqui. ó, Não são mais necessários. É... Vou salvar aqui. E aí ó, o que eu vou precisar é simplesmente de eliminar né, esse, esse parâmetro aqui do construtor da superclasse. Né, que Todo regular é um regular. Todo new release é um new release. Então eu não preciso mais... De passar isso para a superclasse. Porque ela não, não utiliza mais isso para nada. Tá? É, é, salvo tudo. Ó. E você pode ver. Com essa quantidade de código que eu excluí. O, o, o teste continua passando com sucesso. Tá? Então, fizemos aqui né, uma... Claro, fala assim, ah, mas você continua com o if aqui para criar o tipo do filme. Sim, dependendo da forma, né? eu, eu, eu preciso me ater a isso daqui, porque o resto do, do meu sistema, no caso, o que é o resto do meu sistema aqui é o teste, ele utiliza aqui esse... É, é, esse código né, como base para criar os filmes. Né? Se depois eu refatorar o meus, é, os, o meu, a minha aplicação como um todo, para que ele crie um regular, que ao invés de criar um filme, né, eu posso, de repente, eliminar essa, essa necessidade de eu ter esse, esse método de criação aqui. Tá, mas a gente vê que ele é bem mais organizado do que aquele código que eu tinha antes. Né? Se a gente quer saber como que funciona um determinado tipo né, de, de, de filme, é só eu vir aqui e as regras em cada um deles são muito claras. Não é mais aquela bagunça toda misturada que a gente tinha antes. Tá? E outra, outra coisa que a gente percebe, essa melhoria, é que se a gente quiser acrescentar um novo tipo de filme, sei lá, filme Promocional, um super lançamento, como tem algumas locadoras por aí, a gente também é só criar uma nova subclasse e no caso aqui está incluindo ela nesse, é, nesse método aqui de criação. tá certo? Então, essa aula foi isso. Sei que foi uma refatoração complicada, o Eclipse não faz ela automática para a gente, mas dá para ver como que a gente, através da refatoração, a gente consegue mudar bastante a cara de um código. Mas não acabou não, tem mais um pedacinho e eu espero você no próximo vídeo para a gente terminar essa refatoração.